two, one, go! <laughs>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 ah, oh, ah, ah, oh, em você era passeio. Você é do cu 3, 2, 1,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 Two, one, go! Bad, bad, that they 3, 2, 1, go! <laughs>